Eu sou Melissa Laranja, eu estou louríssima hoje, não é? Super, eu sou a pobre, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro, com essa peruca que me engole toda vez que eu uso, não é? Belíssima, ó, peitão, joias, sem unha, porque fiquei com preguiça, que eu ia sair não vou mais. E aí, resolver o quê? Vamos gravar um vídeo, vamos falar com as pessoas, vamos ser simpáticas, vamos problematizar, não é? Então, estamos aqui, novamente, eu, vocês, o peixinho, problematizando... Não segunda-feira, na verdade hoje é sábado, mas eu estou gravando, vou postar apenas na segunda-feira, porque segunda-feira é dia de tragédia. Muito bem. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ah, o assunto hoje é homofobia, porque mais uma vez está em pauta esse assunto. Primeiro, antes de, antes de entrar em pormenores, eu queria problematizar o nome homofobia, não é? Porque fobia é um nome de doença, de pessoas que têm medo, aversão e pânico de alguma coisa. Então, não sei se vocês já conviveram com um aracnofóbico. A minha mãe é aracnofóbica e foi bem difícil assistir Harry Potter e a Câmara Secreta com ela, porque eu tinha que ficar avisando. Agora tem aranha, agora não tem aranha, agora não tem aranha, agora não tem aranha. E não é assim quando a pessoa é homofóbica, não é mesmo? Ela não vira e fala, Ah, meu Deus! Uma ah! Não, não é. tá? Né? Pega uma lâmpada e acerta a pessoa na Avenida Paulista. Você nunca vai ver um aracnofóbico pegar uma lâmpada e acertar uma aranha na rua. Ele vai sair correndo da aranha. Né? Então, a homofobia é um nome muito, muito conveniente porque transforma as pessoas em doentes patológicos, quando na verdade elas não são doentes patológicos. Elas são cria da sociedade patriarcal homofóbica machista que nós estamos inseridos. Então, acho para começar, o nome homofobia muito ruim, não é? Eu trocaria por ódio a homossexuais, ódio a minorias sexuais de gênero, não é? Porque a homofobia também invisibiliza as pessoas trans, porque ninguém nem fala de transfobia direito no jornal. Né? As pessoas nem sabem que transfobia existe, elas falam... <risos> Atravista ali, todo viado. Que paetra é tudo viado. é tudo viado. Atravista é travesti, viatro, sexo, viado, transexual viado, sapata viado, mulher. Essas pessoas não estão nem aí, é tudo viado. É tudo inimigo, é tudo gente, né? Que não é de Deus, não, não tem as coisas naturais, Adão e Eva, não Adão e Eva, essa porra toda, desse discurso escroto que mata a gente, né? Mas a gente vai piada e vai fazer o que? Não, Não, mas sério. É, e aí, essa, essa questão toda da, do nome, homofobia, sempre me incomodou bastante. Na, na verdade, não é sempre, mas é de boa. Aí uma hora você vê fala, hum, arrasa, aí. e fala... Algo errado com essa novela aí. E isso é muito incrível, essa coisa da fobia, porque ela inocenta, né a sociedade e culpabiliza o sujeito, porque o sujeito é homofóbico, a sociedade não, a sociedade é maravilhosa, a sociedade são só pessoas incríveis, esse cara que é homofóbico e matou um homossexual é que é o problema, né o resto da sociedade é maravilhosa, é muito bom ser gay, bicha, sapatão, bi, lésbica, nessa sociedade todo mundo adora, quer dizer, é muito bom mesmo, eu adoro, mas não é das coisas mais seguras, é, e estamos nesse assunto mais uma vez. Por causa do... Ai, vou encostar aqui, gente, porque eu tô cansado de ficar segurando essa câmera. que eu tô aqui, ó, uh, segurando o sábio selfie. Eu preciso de um pau de selfie pra gravar. Eu aceito, aceito o pau de selfie pra gravar, porque eu posso ficar com o braço encostado aqui assim, ó, na bancada do banheiro. E aí a gente vai gravando. Muito bem. Enfim, estamos descontraindo, porque vamos entrar de novo no assunto desagradável do atentado de Orlando, né onde rapidamente o, o homem, é, o cis-homem, se transformou de fanático religioso para homossexual. Cada hora não é uma coisa diferente. Ele nunca é homofóbico. não é? Ele sempre é outra coisa que não é homofóbico. Né? Ele não é homofóbico. Ele só sofreu lavagem cerebral. Ah, não. Ele não é homofóbico porque ele é gay. Então, se ele é gay, ele não pode ser homofóbico. Não é? Porque, afinal de contas, gays se matando não pode ser homofobia. Pode ser homofobia. Não é? Porque o discurso homofóbico que criou esta pessoa, que independente de ser gay ou não, matou homossexuais por livre e espontânea uh, pressão social, né? por livre e espontânea vontade de matar homossexuais, ele entrou aleatoriamente em um lugar para atirar das pessoas. E aí isso é muito perigoso porque cria um mito do bom heterossexual. Não é verdade? O bom heterossexual ele não é homofóbico, ele não mata pessoas, quem mata pessoas são outros homossexuais enrustidos, não é? E, portanto, os homossexuais heterossexuais são maravilhosos, são pessoas incríveis, não fazem mal nenhum de nós não é um problema de bicha que mata bicha isso é muito perigoso. o jornal nacional como bem lembrado um amigo que me disse um Felipe Politano beijo para ele é... o jornal nacional na última reportagem não falou em homofobia em nenhum momento não é porque a partir do momento que o atirador é homossexual não é mais um crime de homofobia não se fala mais de homofobia a gente apaga o real motivo do massacre e isso é muito cruel conosco que sobrevivemos e com as pessoas que morreram, não é? Isso é um pouco desrespeitoso. E me lembro um outro caso no Rio, eu devia ter feito pesquisa antes de gravar esse vídeo, desculpa, é muito cruel dizer isso, não lembro o nome do rapaz, mas ele morreu, ele foi assassinado por um cara com quem ele tinha feito sexo. Quer dizer que não era gay, entendeu? E aí o delegado vira e diz que não é um crime de homofobia, porque a partir do momento que o cara fez sexo com a vítima, e ele, portanto, é homossexual, independente de sua identidade autodeclarada ou não, isso se torna um crime passional. Isso na época aconteceu, foi considerado um crime passional, de pessoas que fizeram sexo uh, num terreno baldio. Não tem paixão nenhuma, foi só a tesão que vai na hora. E... Descarta essa homofobia, é menos uma estatística para que a gente pressione as autoridades, por exemplo. E mais uma vez, a quem serve esse discurso que diz que viados se matando não pode ser uma homofobia? Porque se eu individualizo a violência e não rola na sociedade eu prendo aquela pessoa mas não discuto o cerne do problema entende porque se o problema são os homofóbicos e não a homofobia como discurso basta prender os homofóbicos que a for, que assassinarem não é que forem assassinos e não discutir então o que é a homofobia essa, essa aversão homossexuais esse ódio às minorias de gênero e sexuais que é discursivo, não é? Porque discurso a gente não prende, o discurso não vai pra cadeia, o discurso não aparece em foto no Jornal Nacional. O discurso é muito mais perigoso do que pessoas, porque o discurso forma diversas pessoas. Ah, e é essa reflexão que eu deixo pra gente. Eu provavelmente deixei uma outra coisa que eu queria falar sobre esse assunto. Ah, fora do vídeo, porque eu não estou editando, né? Vocês estão sabendo disso, nós estamos editando vídeos, estamos aqui gravando de uma vez, já tem 7 minutos, vai ficar muito grande, vocês não estão me expressando nada do que eu estou dizendo. Mas, enfim, fica aí essa reflexão, essa problematização, gente, cabelo, peruca é um negócio que invade você, invade seu olho, invade seu ouvido, invade sua boca, é quase um alien, vai te, te craquelando um negócio horroroso. Enfim, era só isso tudo que eu queria dizer, força para nós, a luta continua e um beijo grande.